Quero saber de você que é professor, coordenador pedagógico, diretor de escola ou até mesmo estudante de pedagogia. Por acaso, você já se sentou em um divã? O divã é um tipo de sofá que ficou muito famoso por ser usado por psicanalistas e seus pacientes. Embora eu não seja uma psicanalista, eu te convido hoje para sentar no divã comigo. Eu vou te explicar. Sou professora Érica Regiane, sou pedagoga, mestre de educação e coordeno o ênfase educacional. A nossa missão é contribuir com profissionais da educação infantil para que sejam capazes de desenvolver a sua prática pedagógica com qualidade, favoreçam a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e se tornem capazes de responder às exigências, que são muitas, tanto do sistema educacional e das escolas onde atuam, quanto das famílias das crianças. E como parte das ações que nós realizamos para cumprir nossa missão, Lançamos hoje oficialmente o quadro Divã Pedagógico, com momentos muito especiais que organizaremos em diversas sessões com especialistas que são referências em várias áreas para que eles respondam os questionamentos que nós recebemos todos os dias da nossa audiência e que ajudem você no dia a dia da educação infantil. Senta no divan, você é nosso convidado! você que está aqui com a gente, antes de tudo eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que o YouTube te notifique sempre que tivermos uma nova sessão do Divã Pedagógico. E na nossa comunidade aqui no YouTube está rolando uma enquete bem bacana e a sua opinião é muito importante para nós. Vai lá e participa, tá bom? Hoje é o primeiro dia do Divã Pedagógico aqui no Ênfase Educacional. E não foi por acaso que nós escolhemos esse dia para estrear esse quadro novo no nosso canal no YouTube. Hoje, além de ser o dia do pedagogo, é o dia que marca o aniversário de três anos do início do projeto Descomplica Professor, que cresceu e tomou proporções que realmente nós não imaginávamos. E para contar essa história e tratarmos também sobre os desafios e as possibilidades da profissão do pedagogo no Brasil, nossas convidadas de hoje são nada mais nada menos que essas duas super profissionais da educação infantil. A professora Michele Prachedes, que é pedagoga e atua como diretora em uma escola de educação infantil. É professora de pós-graduação, graduação e palestrante. E a professora Renata Miranda, que é graduada em pedagogia, também é palestrante, atua como docente e coordenadora em uma escola de educação infantil e também ministra aulas no ensino superior. Essas duas feras são Mestres em Educação e são nossas parceiraças aqui no Ênfes Educacional. Primeiro eu quero dizer que é um imenso prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. Prazer é todo nosso, prazer é todo nosso por estar participando mais uma vez em mais uma sessão, na primeira sessão da, do quadro e agradecer a oportunidade de ajudar na formação continuada dos pedagogos pelo Brasil. Agradecemos o convite, né, porque para nós é um prazer estar aqui e saber que o nosso projeto tem aumentado cada vez mais e a gente pode contribuir cada vez mais para a formação dos professores no geral. Que bacana! E para começar esse nosso papo, né, essa nossa primeira sessão, conta pra gente, Renata, como foi que começou essa história de vocês comigo e com o ênfase educacional? Essa história vinculando nós, o ênfase e a professora Érica é muito interessante. Porque no dia 20 de maio, lá de 2016, há três anos atrás, ia rolar um sorteio de livros, e a gente gosta de livro, e tinha que marcar um amigo que fosse pedagogo um amigo ou uma amiga que fosse pedagogo. Aí eu lembrei da Michelle, a gente tinha feito faculdade juntas, somos amigas há algum tempo, e eu marquei ela no sorteio, e para nossa grata surpresa, na hora do sorteio, a gente ganhou. <risos> que gostoso, né? Muito bom relembrar. Isso que a Renata está contando fez parte é, de uma promoção que nós fizemos no Ênfase Educacional pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais né? no ano de 2016. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que elas duas eram as ganhadoras, né? Porque eu já as conhecia e eu sabia do potencial delas. E como eu estava em busca de pessoas, pessoas que fossem comprometidas para participar comigo do projeto Descomplica Professor, que estava nascendo aqui no Ênfase Educacional, foi aí que eu tive a ideia de convidar as duas para essa aventura comigo, né? E como que foi isso para você, Michele? Olha, primeiro, o primeiro momento de participar junto com a Renata no sorteio foi bem bacana, mas a gente já conhece já de algum tempo é, anterior, conheci a Érica no curso de graduação, ela foi minha professora, então já gostava da disciplina, gostava dela, da postura enquanto professora, e depois nós encontramos, posteriormente, alguns anos depois, nessa questão do concurso, né, eu ganhei um livro, que a Renata me indicou, e nós estivemos aqui, começamos a conhecer o projeto do Ênfase e vimos aí uma porta, uma possibilidade de aumentar o nosso, a nossa carreira profissional, de poder pensar em novos projetos, conhecer novas áreas e colaborar cada vez mais com a formação dos professores. Engraçado lembrar que, na verdade, os livros que nós sorteamos naquela época, né, já eram livros que tratavam de tecnologia e educação. Né? E juntas, naquele momento, nós decidimos então começar um projeto que envolvia tecnologia, educação, educação à distância, né? Era algo bem novo para todas nós. E hoje o nosso canal aqui do Enfase Educacional no YouTube está com mais de 31 mil inscritos. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas que estão no nosso canal são estudantes e profissionais da educação infantil. Fala pra gente, Renata, um pouquinho de como que você se via naquele momento, qual foi o seu maior desafio, seja na produção dos vídeos para o canal, na produção dos cursos? E como que você superou tudo isso? Acho que foram vários desafios. Então, a EAD é uma proposta de educação bem específica, na qual você tem que dar aula sem ver o seu aluno. E é comum para nós professores olharmos o rosto dos alunos e percebemos se a nossa explicação foi entendida, não foi entendida, o que está que acontecendo. E ali é você, a equipe técnica e uma câmera. Você não sabe se há clareza nas suas palavras. E por eu ter um costume, um hábito, tanto de leitura e de aula acadêmica, acabou que eu tinha um vocabulário um pouco acadêmico demais, academicista demais. Então eu precisava deixar a minha fala mais simples, as minhas explicações mais... É, coerentes, mais fluídas. Porque a ideia era descomplicar e não complicar mais. Aí a Erika ia falando assim, não, essa palavra é muito acadêmica, troca... E a gente vai aumentando, inclusive aumenta o nosso vocabulário, melhora o nosso vocabulário, a organização, o direcionamento, além das dificuldades técnicas. Onde ficar parada, como olhar para a câmera, quando olhar para a câmera, falar de uma maneira natural sem parecer um robô enquanto a gente está sendo filmado. Então foi, foi muito legal e foi um crescimento muito interessante, porque eu não tinha a menor ideia como fazer isso. E deu mesmo para evoluir, né, Renata? Também com tanto conteúdo publicado no nosso canal, né? a gente está com quase 6 milhões de minutos assistidos. E a cada 48 horas, mais de 6 mil pessoas visualizam os nossos conteúdos no YouTube. Isso é, isso é muita coisa. E na sua opinião, Michele, essa pegada que nós tivemos até agora de trabalhar o conteúdo mais voltado para o dia a dia da escola, para a prática profissional, você acha que é isso que garante o sucesso do nosso projeto? Olha, Erika, sem dúvida, se nós pararmos para pensar, a, é, a partir do tema, que é, o nosso, que é o nosso quadro, que é o Descomplica Professor, você já pensa, não, tudo que eu tenho que organizar, a aula que eu vou organizar, o vídeo que eu vou pensar, tem que ser voltado para a prática, para realmente descomplicar. Nós tentamos pensar sempre nos diversos professores, professores que estão iniciando, professores que já estão há tempos na área né, trabalhando e que às vezes tem uma dificuldade ou tem um jeitinho de fazer, mas poderia ser modificado, que poderia ser mais fácil de uma outra forma. E o fato é, de nós estarmos no dia a dia da escola, no cotidiano, no chão da escola, nós conseguimos perceber as dificuldades ali de imediato e já pensar, olha, isso aqui é tema, isso aqui dá para ver ser um vídeo, isso aqui pode ser um conteúdo para o blog, isso daqui vai colaborar. Então não são coisas distantes de quem está fora, de quem está só na academia ou de quem está olhando de fora, mas de nós que estamos lá o tempo todo convivendo com os professores, com as crianças, com os pais, naquele, naquele dia a dia da escola. Sim, quanto aprendizado, né seja na parte técnica, seja para produzir os conteúdos, tudo isso. Nós crescemos muito com tudo isso nesse tempo né e pensar que tudo começou no dia do pedagogo. E hoje nós estamos aqui no lançamento do Divã Pedagógico, contando essa história incrível para vocês. Por isso, nós vamos falar do pedagogo, dos desafios profissionais que o pedagogo vive nesse Brasil. Então, na opinião de vocês, eu quero saber, Michelle e Renata, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos pedagogos, pelas pedagogas nesse Brasil afora? Acho que a principal dificuldade, já enumerando é, como como um elemento fundamental, é se formar pedagogo. Então, quando você olha para alguém que teve a coragem de ser pedagogo, de perceber a importância e o valor dessa profissão, você já vê um desafio ao mesmo tempo uma grande personalidade ali se formando. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma qualidade. E, além do mais, a gente tem na pedagogia uma característica muito generalista. A gente trabalha de, com crianças, o pedagogo precisa se formar para trabalhar com crianças de 0 a 12 anos. Então, é muito grande falar isso na docência. Alguém que vai se formar para dar aula desde o berçário até um quinto ano. É uma coisa muito complexa. E dentro de diversas teorias. Cada sistema educativo vai ter um tipo de teoria, vai ter uma proposta, uma perspectiva. É, se esse professor vai trabalhar num lugar, ele precisa respeitar essa perspectiva mesmo. Ah, não, Talvez eu não goste muito desse ponto ou daquele ponto da perspectiva que eu estudei, mas na prática ele precisa respeitar aquilo que ele está trabalhando. Então, é muito coisa para se aprender, é muita teoria, é muita prática, então é muito complexo a formação do pedagogo. Isso é um grande desafio, tanto para nós que fazemos a formação continuada, quanto para o aluno conseguir diferenciar essas perspectivas, entender que na prática elas precisam ser colocadas é, em ação ao mesmo tempo que devem ser pensadas e repensadas. Então, é muito complicado e amplo esse trabalho pedagógico, é um desafio imenso. E vindo nessa ideia, então, do que você comentou, Renata, dessa perspectiva da prática, né, em relação à questão teórica, e o dia a dia da escola? Fala pra gente, Michelle, um pouquinho desses desafios que o pedagogo enfrenta no dia a dia da escola. Olha, se a gente se a Renata trouxe que é complexo o trabalho do pedagogo em questão de formação, quando nós vamos para o dia a dia e pensar nessa questão da gestão, do dia a dia da escola, ele é mais complexo ainda. É, pensando enquanto gestão, né, enquanto gestora, nós percebemos lá um trabalho que tem que ser feito o tempo todo, pensando nos diversos professores que você tem na, na escola, lidar com gente não é fácil. Temos uma infinitude de personalidade, de formas de, de dar aula, de formas de lidar com as pessoas, então ali você tem um professor mais quieto, que você precisa entrosar com os demais do grupo, um professor que é extremamente bom com seus alunos, mas às vezes tem um pouco de receio de saber em como lidar com o pai, de como conversar determinado assunto, então a gente tem que saber fazer toda essa, saber é, mexer com tudo isso e saber lidar com todas essas formas de saber orientar como ele vai lidar com o pai, a forma de conversar, porque esse pai tem uma expectativa daquilo que está sendo feito em sala de aula com o seu filho, em questão de conhecimento, em questão de desenvolvimento, ele tem expectativa em relação à escola, ele espera que a gestão atenda a sua expectativa em diversas coisas, tanto em questão estrutural, tanto em questão de uma festa que vai ser organizada, então são muitas coisas. E esse professor tem que saber lidar com seus alunos, é, saber ministrar também essa questão dos relacionamentos, né? Das crianças com as, as outras crianças, das crianças com os outros professores, das crianças com a, com a pessoa que faz a alimentação, com a tia da cozinha, com a tia da limpeza, enfim, no geral. Então, são muitas coisas para lidar, é, e sem contar todo o contexto em que essa criança está inserida, que esse pai está inserido, onde essa escola está localizada. Então, a complexidade é imensa. Nossa, de fato, são muitos desafios, né? E em se tratando da educação infantil, que é o nosso foco aqui no ênfase educacional, não é à toa que muitos estudiosos apontam que a educação infantil necessita de ações urgentes, né? Seja tanto para a formação continuada de qualidade, como elas comentaram, a questão da prática pedagógica e tem ainda a a questão da valorização dos profissionais, né? Porque nós vemos muitos docentes da educação infantil que se sentem desvalorizados, se sentem desamparados, porque muitas vezes eles acabam preparando aula sem suporte didático, né? Acabam buscando cursos, buscando materiais aleatoriamente na internet e para ajudar a gente sabe que a grande maioria são mulheres com jornada dupla e elas também não têm tempo para essas atividades fora da escola. Mas vamos falar de coisa boa agora. Vocês sabiam que, de acordo com o último censo escolar, a educação infantil tem mais de 8 milhões de alunos no Brasil com cerca de 600 mil docentes só nessa modalidade, nesse nível de ensino? É muita gente, se for pensar, né, Erika? É muita gente em contato conosco o tempo todo e pensar que são muitas crianças para serem ensinadas, muito conhecimento para ser aprendido por, por esses monte de professor que está se formando por aí. E se tratando da pedagogia, que é o nosso foco aqui, né, afinal, a gente já reforçou que é dia do pedagogo e é por isso que nós escolhemos esse dia para falar desse assunto, o censo trouxe para a gente outros dados bem interessantes sobre a questão da pedagogia no Brasil. Vocês sabiam que dos mais de 3 milhões de novos alunos que o Brasil teve no ensino superior no ano de 2017, 9,2% desses optaram por pedagogia, foi o maior índice na escolha do curso superior, né? E outro dado muito interessante é que, desse número, a pedagogia também, além de ter tido o maior índice de ingressantes, foi o curso que teve o maior índice de concluintes. E ainda mais, sobretudo na educação à distância. Então, é, é muito interessante a gente pensar, né? Nós estamos aqui trabalhando num projeto que envolve a educação à distância, para atender esse público de profissionais, né, de pessoas que estão aí se formando para ser os futuros pedagogos do Brasil. É interessante pensar esses números, né? Nossa, a gente fica um pouco chocado em pensar que a gente acha que às vezes nós estamos sendo desvalorizados, que precisa de mais valorização, mas, por outro lado, nós percebemos que cada vez mais as pessoas percebem que o curso é bom, que ele tem uma amplitude imensa de vários locais para se trabalhar, e estão ingressando por aí, que a nossa função, então, é formar cada vez melhor este professor que está entrando. É, e se nós pensarmos, Michele, que é uma realidade no Brasil que a maioria das pessoas que ingressam ainda no curso de pedagogia são mulheres, a força feminina está embutida nisso, né? Com certeza. Elas terminam aquilo que elas se propõem a fazer, e isso é muito bacana. Bom, Renata, e diante desses dados todos que nós conversamos, e entendendo as questões que envolvem os desafios da formação, Pensando em formação continuada, como que você percebe os benefícios que nós, aqui no Enfase Educacional, entregamos para os professores desse Brasil afora, que são nossos alunos, nos nossos mais de 25 cursos focados na prática docente da educação infantil? Acho que a gente tem que começar com a facilidade. O fato de ser AD proporciona um alcance muito grande, então qualquer pessoa tem a facilidade de fazer o curso e um curso com muita qualidade. Então, não é só porque você está fazendo um, um curso à distância que o curso não precisa ser bom. É fundamental que a escolha do curso seja para uma instituição que seja séria e responsável, de proporcionar uma plataforma muito fácil de, de utilizar, didática, tanto a plataforma quanto os próprios conteúdos, que você sabe passo a passo aquilo que tem que ser feito quanto proporcione e ofereça materiais que sejam de produção própria, materiais que não sejam só cópias de outros materiais, que ofertem um processo didático que atenda à necessidade real do professor. Então, mais do que é só oferecer um curso, é pensar na importância de oferecer um curso que vai fazer diferença na vida profissional do pedagogo. E você, Michele? De que forma que você avalia que os nossos cursos contribuem com os profissionais da educação infantil? Olha, Érica, é, pensando na organização, que a Renata deixou bem explicado de como que é o curso, a gente pensa na questão da facilidade, da acessibilidade do professor para esse curso, por ser um curso à distância. Ele, nós, como você mesmo comentou, né? nós professores temos dois turnos, às vezes até três, então a gente precisa de uma facilidade e uma formação de qualidade. Então o fato dele ser AD, eu consigo da minha casa acessar no momento que eu tenho, final de semana, feriado, acessar o conteúdo de qualidade, é eu consigo me organizar com os materiais, assisti um vídeo aqui, fiquei em dúvida, então eu busco lá, eu encontro um, um texto que fala, que complementa aquilo que estava no vídeo, eu percebo que aquilo tudo tem relação com a minha prática, então essa praticidade, essa facilidade, ajuda muito o professor. E pensar também na questão do custo-benefício, né? É um investimento muito bacana, mas num valor adequado, aquilo que a gente percebe que é atualmente o salário do professor, que não é dos melhores dentre as profissões. Eu também quero destacar, assim, que todos os nossos cursos, eles possuem certificado de conclusão, né? Então nós falamos da qualidade da plataforma, achei muito bacana as colocações da Renata, a questão da preocupação estrutural em termos de preço que você colocou, realmente foram preocupações que nós tivemos no projeto desde o início, né? Porque eu acho que é, o que faz a grande diferença é aquilo que você sempre coloca, a gente está no chão da escola, a gente vive isso na pele. Então, nós sabemos exatamente como colaborar com essas pessoas, com os professores, com os profissionais da educação infantil. Né? É, e o que é muito bacana é que os nossos alunos, eles podem receber um certificado que muitas vezes a gente recebe a pergunta, ele é válido, né? Ele serve para elevação de nível? Ele serve para pontuar em concurso? O é, que mais que eles perguntam? Eles servem como horas acadêmicas complementares, né? Para aqueles que ainda estão na, na pedagogia, algumas pessoas querem apenas para melhorar o seu currículo, para se classificar melhor num processo seletivo. Bom, são muitas coisas, né? E o nosso certificado, ele está disponível no curso. Então, uma coisa que eu quero complementar do que vocês falaram, e daí também gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre isso, é a, aquela preocupação que nós tivemos desde o início de ter o certificado disponível para quem realmente cursar, né? Porque diferente de algumas coisas que a gente vê no mercado, a gente não vende certificado, a gente vende formação de qualidade, né? Que tem o um certificado como consequência do processo. Então, uma preocupação que a gente teve tem muito, é que o curso seja completo, que ele tenha começo, meio e fim. Então, se você adquirir um curso, que você não tenha que ficar correndo atrás de outras coisas para provar que você fez o curso. Então, você vai receber o certificado automaticamente. Então, encerrou o curso, fez o curso, vai estar tá lá. É só você imprimir, não precisa esperar pelo correio, não precisa esperar um tempo imenso para você poder imprimir ou retirar o certificado. Ele já é seu à medida que você realizou o curso. E um outro detalhe bem importante, né, Michelle e Renata, é a confiança que nós temos na qualidade do trabalho que nós realizamos. Com certeza, sem dúvida. Nós sabemos que a lei do consumidor garante sete dias de prazo para que qualquer pessoa simplesmente possa se arrepender de uma compra e desistir dela, né, pedir o seu dinheiro de volta. Mas aqui no Ênfase Educacional, nós confiamos tanto na qualidade do nosso curso, dos materiais que nós entregamos, que se em 30 dias o nosso aluno Aquele que assistir todas as aulas, se ele não entender a aplicabilidade do conteúdo na prática da educação infantil, nós temos a, a, o grande prazer de devolver todo o investimento. E por que, que nós fazemos isso? Né? Porque realmente o nosso aluno precisa de um tempo para que ele possa consumir os nossos conteúdos e nós fazemos questão que ele de fato consuma, porque só assim ele vai perceber se realmente o nosso material atende ou não atende às suas necessidades. É, às vezes você percebe que a pessoa está solicitando essa devolução do investimento, mas ela acessou, durante, ela esteve durante 25 dias cadastrada no curso, mas não acessou nenhum vídeo. Então não é, esse, não é esse o entendimento, a pessoa precisa assistir todos os vídeos e se dar conta de que aquilo não era o que ela esperava e aí sim solicitar a devolução. E não somente cadastrar na plataforma e depois de um tempo pedir devolução. Realmente, e muitas vezes as pessoas não têm clareza que num processo de educação à distância, um grande benefício é a questão de nós termos total controle daquilo que acontece na plataforma. né Então nós conseguimos identificar se o aluno acessou, quantas vezes acessou, quanto tempo, tempo ficou, até de qual número de IP de computador ele acessou a nossa plataforma. Então é muito tranquilo para nós identificarmos se o aluno realmente vivenciou um percurso dentro do curso e se o curso não fizer sentido para ele, aí então nós faremos questão de devolver todo o investimento. Bom, meninas, o tempo da nossa sessão desse divã pedagógico está acabando. E agora eu quero convidar vocês para que deixem uma mensagem final aí para quem ficou no divã até agora, aqui nesse bate-papo com a gente. Muito obrigada e parabéns por todo o esforço, por toda a força de vontade de não só continuar assistindo esse vídeo, como todos os outros, para se formar cada vez melhor e ser mais competente no exercício dessa função, é, que é ser pedagogo. Bom, nós só temos a agradecer, né? É, parabéns pelo dia do pedagogo. E a nossa intenção é cada vez mais poder contribuir com essa prática, com essa formação, com esses milhares de professores que têm entrado na nossa área da educação e que a gente tenha cada vez melhor o desenvolvimento das nossas crianças para as futuras gerações. Que bacana, né? E a palavra que eu quero deixar é gratidão, né? Gratidão por todos esses professores que nos acompanham, gratidão pelos resultados que a gente tem alcançado com todo esse projeto, né, muito trabalho comemorando três anos hoje e também gratidão por vocês, né, muito obrigado por vocês terem aceitado o desafio conosco desde o início e muito obrigado por estarem aqui comigo nessa estreia, vocês realmente são pessoas muito especiais que a gente quer muito bem e a gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e aqui vai uma pergunta para você responder nos comentários. Qual que é, na sua opinião, o principal desafio que você, enquanto pedagogo, enfrenta no seu dia a dia profissional? Diz aí pra gente o que você acha sobre isso e não perca a próxima sessão do Divã Pedagógico. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo todos os nossos links, sejam de contatos, os links dos nossos cursos, das nossas redes sociais, para que você possa acompanhar sempre conosco todas as novidades. Obrigada por confiar em nosso divã pedagógico e acompanhar os nossos conteúdos. Até a próxima sessão. Tchau, tchau!